O tecnólogo ou tecnóloga em processos gerenciais atua no planejamento, avaliação, gestão de pessoas e de processos referentes a negócios e serviços presentes em instituições. Promove também a constante atualização e investigação tecnológica, visando o aperfeiçoamento humano para os diversos setores das organizações. Onde o tecnólogo ou tecnóloga em processos gerenciais pode trabalhar? As oportunidades profissionais incluem indústrias, serviços ou comércios, empresas estatais e privadas de diversos portes. Há muitas oportunidades de trabalho para o profissional de processos gerenciais. Caso você ainda esteja em dúvida, assista aos vídeos dos nossos outros cursos. Certamente existe algum que se adequa ao seu perfil.